Muitas das vezes, as pessoas precisam de espaço para sentirem a sua falta e realmente aprender o valor que a sua presença tem. Afinal, perceba comigo, coisas simples como comer são tidas muitas das vezes como subjetivas. As pessoas desconhecem do seu real valor porque nunca presenciaram a falta dos mecanismos fisiológicos que as fazem deglutir. E assim como perder funções fisiológicas é inestimavelmente dolorido, a dor de perder pessoas também se demonstra ser. Por isso que no vídeo de hoje, desejo te ensinar o porquê deve se ausentar da vida de pessoas que desconhecem o seu real valor. E aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos direto ao que interessa. Tornar-se ausente, para fazer com que as pessoas saibam do seu real valor, pode ser deliberadamente uma decisão sua ou uma circunstância, um fato ocorrido e que ocasionará o seu distanciamento eventualmente. Mas por qualquer que seja o motivo, é capaz de produzir um sentimento de perda, que fará a pessoa refletir sobre o porquê não percebeu algo do qual era tão incomensurável em sua vida. Logo, perceba que a sua presença em exagero Pode fazer com que as pessoas esqueçam do real valor que você tem na vida delas, mas caso fiquem um tempo sem você, são capazes de perceber o quão inestimável você é para elas. E é desse jeito que você se valoriza, que a pessoa não mais te olhará como algo comum, sem valor e corriqueiro, e reconhecerá a importância que você tem, passando a valorizar mais os momentos em que estiver ao seu lado. Você pode perceber. Normalmente as pessoas não fazem ideia do valor que as coisas e as pessoas têm até chegar o momento em que elas perdem, e desse modo, se você for acessível a todo instante, as pessoas passarão a te desvalorizar e até mesmo a te respeitar menos por questões de achar que você é um desocupado, pois está a todo instante sempre aberto a ajudar, a conversar e até mesmo fechar negócios as pessoas não reconhecerão o valor que essas suas atitudes demonstram ter. É necessário que negue coisas e até mesmo que limite essas suas atitudes, passando a ser mais ausente, pois assim as pessoas reconhecendo que você é bom em ajudar ou resolver problemas, mas que também não estará disposto a aceitar ajudar sempre, passarão a valorizar mais quando você se dispuser a fazer algo por elas, pois a sua ajuda será considerada inabitual o que fará com que elas se disponham a ser recíprocas te ajudando também quando precisar pois reconhecerão que você fez algo por elas que faz por poucas pessoas pois sabe o porquê o diamante se comprova ser valioso porque é algo do qual não existe em abundância para todos os que desejam ter ele é escasso difícil de se obter e possui origens profundas fazendo com que seja poucos os que consigam extrair. Desse modo, o seu valor no mercado se torna maior, pois as pessoas reconhecem que as dificuldades para se extrair essa matéria são grandes. Portanto, da mesma forma, se demonstra ser a sua presença. Tudo aquilo que é menos acessível passa também a ser mais valioso para as pessoas. Então é necessário ter esses períodos de ausência,